Faz muito tempo que eu não faço isso, então bora lá pra mais um vídeo de pergunta, velho. Puta merda, é evolução da internet mesmo, velho. Opa, meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Eu meio que senti que eu tava meio afastado de vocês. Fazia tempo que a gente não vinha aqui, bati um papo, respondia a pergunta de vocês. Pra gente meio que se conectar, ficar mais íntimo, mais parça lado a lado, mano. <risos> Mas seguinte, eu selecionei algumas perguntas aqui e... Eu vou responder, se tu não gosta desse estilo de vídeo, só sair, tá tudo tranquilo E é isso, mano, bora, bora começar isso aqui logo pra não enrolar e vambora, véi Por que você não grava tanto vídeo de facecam? Velho, tá em um ponto que eu queria meio que conversar com vocês um pouco sobre, mano Eu investi numa câmera, numa fucking câmera, <risos> de 7 mil reais, dinheiro, pra caceta Só que eu tô passando por um problema chamado baixa autoestima, véi Eu ligo a câmera e eu não consigo ficar satisfeito e confortável tem um negocinho em mim que não consegue eu me sinto muito mal gravando com a câmera E é por esse motivo em si que eu não tô fazendo vídeo com a câmera Além, claro, de comentários muito maldosos que me deixam meio incomodado E faz a baixa autoestima misturar com os comentários negativos E é uma confusão pra mim e é por isso que eu não tô com o Facecam Mas eu não gastei 7 mil reais à toa, mano Eu vou fazer, fica tranquilo Só preciso melhorar e eu tô tentando melhorar, beleza? Qual é a origem por trás do nome do seu canal, Tiuça? Pra quem já é mais antiguinho no canal, provavelmente já devem saber, mas o povo antigo, muita gente já foi embora e tá chegando um povo novo, então eu vou responder pra vocês de boa, tranquilo. Seguinte, tio, é porque na minha vida real, quando eu não sou o Sam e sou o Guilherme, eu sou tio de seis incríveis pessoas, mano. <risos> Meus irmãos trabalharam pra cacete E Sam, Sam é uma paradinha Que vai no coração, porque Sam Era o meu apelido do meu ex-namoro Minha ex-namorada me chamava De Sol, aí eu tava pensando no nome Do canal, pensei, mano, vou usar meu apelido Sol, né, só que eu vou Americanizar o bagulho, vou deixar Sam, e Sol em inglês é Sam E a junção do nome tio Sam ficou legal Então é isso, tio porque eu sou tio na da real E Sam porque eu sou retardado Animal, gado, que botou Apelido de ex-namoro e hoje é ex-namorada sumiu e não tem mais contato só mais lembranças eu vou chorando muito gente falou mano como você consegue ter ânimo pra levantar da cama e gravar os vídeos do canal mesmo sabendo que pode ser desmonetizado seguinte velho, eu não tô aqui no youtube somente pelo dinheiro é óbvio, grande parte sim porque isso daqui é meu trabalho, é com o youtube que eu pago minhas contas pago meus editores, consigo adquirir as minhas coisas, os meus sonhos que eu sempre tive em relação a objeto, coisa do tipo, tipo assim mano, algo que minha mãe sonha eu consigo dar hoje pra ela, algo que meu pai sonha eu também consigo dar Pra ele, porra, eu assumi A dívida do carro do meu pai, ou seja Eu tenho um carro graças ao Youtube, eu tenho o meu estúdio eu Tenho tudo graças ao Youtube, então Eu tô aqui sim também pelo dinheiro Só que eu não tô aqui somente Pelo dinheiro, eu tô aqui também Por toda a galera que Chegou no meu canal e me abraçou E isso faz toda a diferença na minha vida Tá ligado? Vocês nem devem saber Porque eu nunca deixei isso tão claro E nem nada do tipo, mas vocês são Muito importantes pra mim, mesmo eu não sabendo quem são vocês, porque se não tivesse vocês, eu não teria um lugarzinho pra falar o que eu penso, ou expor as minhas ideias, ou coisa do tipo, e com vocês aqui eu me sinto meio que abraçado, porque é como se eu tivesse alguém comigo, e tipo, 500 mil pessoas é muita gente, e eu sou muito feliz, então o ânimo que eu tenho pra levantar da cama, além de toda a parte monetária, e financeira, e profissional, e também por ser um sonho, até porque quando eu era mais novo meu sonho era ser um youtuber São vocês, mano Vocês são muito importantes pra mim Vocês não fazem ideia Caraca, eu fui fofinho, né? Puta merda Qual a tua cor preferida? Tio Sam Meu canal é todo laranja barra amarelo Obviamente é laranja barra amarelo E também tem preto Então é o seguinte Se um dia vocês me vê na rua Quiser me dar um presente Uma camisa ou coisa do tipo Eu vou aceitar qualquer coisa, é claro Mas se for preto ou laranja barra amarelo Vocês vão ganhar meu coração, véi Tio Sam, fiquei sabendo que você tá devendo dois AJs, é verdade Puta merda, me descobriram tio Sam, o que te inspirou a começar os vídeos de insanidade? Então, casos criminais é algo muito massa de fazer em si, é da hora pesquisar, estudar, tentar entender um pouco a mente desses caras malucos, é massa, eu gosto muito. E o que me inspirou a fazer é porque, como eu já disse em alguns outros vídeos, eu tava meio que cansado, e tô um pouco cansado, de só fazer vídeos de opinião, de ter que pegar alguma coisa e opinar sobre ela. Então pô, eu gosto de contar histórias, casos criminais são basicamente uma história, Então tipo, é perfeito pra mim, tá ligado? É um conteúdo que você aprende bastante, é um conteúdo que também faz tu refletir bastante sobre a humanidade em si, então eu só fiz porque é legal fazer e é interessante fazer também, eu aprendo muito. Além, é claro, que é algo que eu quero ter um nome, sabe? Hoje, muita gente me conhece como tio Sam das histórias de gado, ou tio Sam dos vídeos de opinião e comentário, e eu quero ser conhecido como tio Sam de insanidade, ou tio Sam de casos criminais, porque é uma parada que eu vou me diferenciar dos outros canais de comentário e opinião, saca? E acredito que eu tento passar da melhor maneira possível pra vocês, tá ligado? Então é porque eu gosto. Já aproveitando que a gente tá falando de insanidade, eu selecionei essa daqui. Você faria um vídeo de insanidade ou um vídeo de opinião com algum fit, tipo Digo ou Utopia? Então. Eu tô planejando uma coisa bem legal Que é fazer os vídeos criminais Com participações de outros youtubers Até youtubers que não são do nicho de opinião Ou do nicho de comentário Ou criminal, tá ligado? Pegar meus amigos que eu tenho Outros youtubers, sei lá Um youtuber que seja de comédia Ou abelha Chamar o abelha pra fazer um vídeo criminal É um bagulho que vocês não esperam E eu acho que é algo que pode ser novo e interessante pra vocês Então respondendo a pergunta Sim, inclusive Aguardem aí que vai ter colar. Sim. É com utopia, não fala nada como você se sente em relação a outros youtubers falando mal de você? Sendo bem sincero, no começo eu ficava bem mais afetado, mas hoje em dia eu não me importo tanto. Se for uma crítica construtiva, com certeza eu vou absolver e vou tentar melhorar, mas se for só algum youtuber falando qualquer coisa, só pra manchar minha imagem, sujar minha imagem, eu simplesmente não vou me importar e eu vou seguir minha vida. Até porque finalmente, pra mim, eu não tô fazendo nada de errado. Uns podem falar que, meu Deus, o tio Santa tá fazendo vídeo muito pesado, mas é porque eu decidi fazer conteúdo pesado e quem não gostar não consome, e quem gostar consome, tá ligado? É, é isso, nada mais. Agora, uma pergunta que vai revolucionar a internet, inclusive vai ser a pergunta que vai ser o título desse vídeo para ser minimamente chamativo: Você tem mamilos? <risos> É óbvio que a resposta é não, velho Não tenho, mano. Não tenho... Não, velho Eu sou um cara... Não mamilos. <risos> eu tenho, mano. E... É. Eu sou meio grande, mano. Que o pai aqui deu uma engordada. <risos> Você acha que evoluiu nesses quase dois anos de pandemia? Eu acredito que evolui muito psicologicamente, saca? Como tudo mudou, logo eu fui obrigado a amadurecer mais rápido, mesmo estando em casa e não tendo tantas responsabilidades como uma vida entre aspas normal, por mais que ter um canal é uma parada que você tem que ter muita responsa, puta merda, mas o fato de perder pessoas, de correr risco... De se proteger e tudo mais Eu acredito que hoje eu evolui muito como pessoa E muito psicologicamente Numa época que muita gente sofreu com problemas psicológicos Eu tentei manter minha cabeça bem cuidada Bem reservada Na minha e tranquilo Algumas vezes eu falei, confesso Cometi alguns erros Erros principalmente aqui na minha vida Na internet Porém, mano, isso é a vida, tá ligado? A gente erra pra aprender com os erros Mas como pessoa em si Hoje eu acredito que eu sou alguém muito mais evoluído do que o eu de dois anos atrás. Hoje eu sei dar muito mais valor às pessoas, muito mais valor à vida, muito mais valor a à tudo o que a gente tem quando a gente tá vivo, mano. Porque depois que meu irmão se foi por causa dessa doença de merda, eu refleti bastante que é tudo um sopro, tá ligado? Então a gente tem que viver esse sopro da melhor maneira possível, não se lamentar tanto, não se desanimar tanto e só aproveitar. E é isso que eu tô fazendo desde então. Desde que eu perdi meu irmão E é isso E é isso o vídeo em si, mano Esse aqui foi o vídeozinho de pergunta Foi um vídeo de pergunta mais sério, né Eu falei muito mais sério Quem gostou e chegou até aqui, muito obrigado É Vocês que fazem a minha vida em si ser melhor Porque hoje vocês são tudo O que me faz ser eu E é isso aí, mano Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Meu nome na vida real é Guilherme Pra quem quiser saber Se quiser me seguir nas minhas outras redes sociais Vai estar tá aí o link nos comentários fixados E também se você se quiser entrar no meu servidor do Discord pra conversar ou coisa do tipo. Também vai estar tá aí no primeiro link da descrição. E é isso aí, mano. Já falei demais. Valeu, falando nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Se vocês quiserem mais vídeo assim, da gente próximo. Só deixa aí nos comentários que a gente faz mais. Beleza? Fui. Beijão.